Em Passos, uma cena aí de faroeste, né? Bang, bang. Bang, bang <risos> lá em Passos. Uma viatura da polícia militar, ela foi atingida durante uma troca intensa de tiros com pelo menos cinco criminosos em Passos. Um suspeito de 33 anos, ele foi preso e confessou ter atirado contra o veículo por causa da adrenalina. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar fazia patrulhamento no bairro Califórnia quando, na rua Coimbras, encontrou um grupo de cinco homens perto de um carro. Ao avistar a polícia, os suspeitos se dispersaram rapidamente pela rua. Depois deles, se... De... Depois... Dois, perdão, dois deles se esconderam atrás do veículo e logo após saíram correndo e disparando contra os militares. Diante disso, os policiais trocaram tiros com os suspeitos. Durante as buscas pelos envolvidos, a polícia militar conversou com uma testemunha que contou que o grupo estaria procurando pelo primo dela. Nas proximidades do local, a polícia encontrou um suspeito empurrando uma moto vermelha. Ao ver a PM, ele fugiu por um matagal e abandonou a motocicleta. Em uma das casas da, da vizinhança, onde outro homem envolvido teria entrado, a polícia encontrou cápsulas de arma de fogo e duas porções pequenas de drogas. Já em outra residência, outro suspeito foi encontrado escondido. Durante a abordagem, ele tentou resistir e atirou contra a polícia militar, atingindo um escudo. Por fim, se entregou e foi preso com um revólver calibre .38. O autor estava com escoriações pelo corpo e foi levado à unidade de pronto atendimento. Ele relatou à polícia que, junto com o outro envolvido, Iriam matar um indivíduo por desavenças passadas. Mas a viatura policial apareceu momentos antes que eles cometessem o crime. Bem, a perícia foi acionada. Pelo menos três disparos atingiram a viatura da polícia. Foram encontradas quatro cápsulas calibre .32 próximo a uma casa, além de oito cápsulas calibre 9mm na rua. Foram apreendidos uma motocicleta vermelha que estava suja de sangue, um carro branco, duas porções pequenas de drogas e três celulares. Apesar dessa intensa troca de tiros, nenhum militar e nenhum suspeito ficaram feridos.